Nessa videoaula, a gente vai falar sobre o comando implicit none. O comando implicit none ele é muito importante como boa prática de programação. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui meu implicit none, mas não declarei minhas variáveis. Tá? Não declarei variável nenhuma. Então, se eu tentar rodar o meu programa sem declarar, ele vai dizer: olha, avião. Não tem tipo implícito. Tá? Ele está chamando a atenção para essa coisa de tipo implícito. Nota que ele está falando isso para todas as variáveis que eu não declarei. Ó. Avião, inhame, joelho, mão e, e por aí vai. Okay? Pi, tudo isso daqui, ele está reclamando que não tem tipo implícito. Por quê? Porque o comando implicit não Simplesmente elimina o que a gente chama de tipos implícitos. Tá? O que é um tipo implícito? Um tipo implícito é basicamente uma coisa que tinha no Fortran antigo e que foi mantido por uma questão de compatibilidade com códigos antigos. Tá? Para vocês terem uma ideia, é... quando eu estava, quando eu... quando eu, teve uma época em que meu nome foi considerado para ser parte da equipe que ia tirar bug do ano 2000. Se você não sabe o que é o bug do ano 2000, procura na Wikipedia, tá? Mas bug do ano 2000 do sistema da CSN, aqui em Volta Redonda, tá? E o que que acontecia? O sistema da CSN, é, todo o sistema de controle deles rodava em Fortran, em, em, em Fortran 66, não era nem 77 que é uma versão mais antiga, que foi a versão em que eu aprendi a programar inicialmente no, no Fortran, okay? é, mas eu fui, fui chamado para tirar bug do, do, do, do sistema deles, tá? e você vê que até o ano 2000, por exemplo, você tinha um código que foi feito, sei lá quando, em 1960 e, qual, e, e qualquer coisa, ok? e que é, estava rodando até hoje, Uh, numa uma fábrica grande como a, como a CSN. Pelo menos parte do sistema deles ainda era codificado em Fortran, em Fortran 66. Tá? Então o que, que acontece? É, por uma questão de retrocompatibilidade com códigos anteriores, para que os códigos não tivessem que ser completamente reescritos do zero, essa coisa do implicit none foi, foi mantida. O que, que é o tipo implícito de variável? É uma coisa que antigamente no Fortran tinha que, se a sua variável tivesse um nome que começasse por I, J, k, L, M e N, ela, era, ela tinha automaticamente um tipo inteiro. E uh, se ela começasse com as letras de A a H e de O a Z, ou seja, o alfabeto inteiro menos, as letras que foram guardadas para os tipos Integer, ela ia ganhar automaticamente um tipo real. Real de precisão simples, inclusive. Ok? É, por que isso? Só para vocês terem uma ideia, antigamente, como é que você escrevia um programa? Você escrevia o seu programa no papel. Okay? É, você escrevia o seu programa no papel e você não tinha um computador seu para rodar. Você tinha que levar o seu programa... Escrita no papel, para uma pessoa que ia perfurar cartões de, de, de papelão fininhos, assim, né? cartões de papelão finos, tá? mas, mas grossos o bastante para não dobrar por qualquer coisa. E esses cartões iam ser alimentados um a um no, no computador antes do seu cálculo ia rodar. Tá? Então, era uma coisa para economizar trabalho do programador do cientista que estava programando e da pessoa que ia perfurar os cartões ali. Tá? Hoje em dia isso não faz mais sentido quando você quando você tira quando você tira a, a, o, atri, a, o comando implicit none, tá? você automaticamente ativa a, a, a, a tipação ou tipificação, tipificação implícita de, de variáveis, e agora se eu chegar e rodar o meu programa, eu vou ver que eu não tenho mais erro de compilação, então pi vai, vai receber um valor real, avião vai receber um valor, um valor real, inhame vai receber um valor do tipo integer, joelho vai receber um valor do tipo integer e mão também. Vamos ver uma coisa como é que fica quando eu imprimo essas variáveis aqui. Pode notar que na inicialização da variável, tá, π recebe 4 vezes arco tangente de 1, avião recebe 5 em valor de dupla precisão, mas que é convertido, que é convertido automaticamente para precisão simples, nesse caso. Ok. Agora, em AMI, eu atribuí um valor real. E olha o que, que sai aqui. Sai 2, não sai 2,5. Então, o que, que acontece? Tipificação implícita de variáveis pode te levar a erros grosseiros no seu resultado final. Por exemplo, né? joelho eu dei o valor 3 e mão eu, rece... eu dei o valor 2. Se eu dividir mão por joelho, agora, olha o resultado da divisão de mão por joelho. É zero. Por quê? Porque mão e joelho são variáveis inteiras. O resultado vai ser também um valor representado como inteiro. Inteiro não tem parte decimal. Então ele pega só a parte inteira do número e armazena, ok? O que, que acontece se você não não deu, se você não deu aqui e sem querer você tenta dividir duas duas variáveis integer, que é o que elas são pela tipificação implícita, ok? Você pode obter erros grosseiros no seu no seu resultado final, tá? Então o Implicit None é muito importante, é muito importante que vocês declarem todas as variáveis, porque a gente está lidando com cálculos numéricos, e cálculo numérico é uma coisa que é para ser levada a sério, muitas vezes a vida de uma pessoa vai depender de cálculos numéricos, tá? É, levem muito a sério essa coisa do Implicit None. Todos os programas de vocês devem conter Implicit None e declaração dos tipos de variáveis explicitamente. Isso é uma coisa que é muito diferente de linguagens como o Python. Tá? O Python é, é muito legal, muito gostoso programar em Python, mas é um pouco perigoso também. Porque toda aquela bagunça que você faz com as variáveis lá, sem declarar, entendeu? no fim das contas, pode te levar a confusão. Nesse sentido, o FORTRAN e o C... São, são boas linguagens para você manter a segurança do seu programa nesse sentido, tá? É, de, que você não vai conseguir fazer uma besteira, porque, porque você está pegando uma variável de um tipo, dividindo por outra variável de outro tipo, que não é o que você queria fazer, não é o que você tinha a intenção de fazer no início, ok? É, então sobre o ImplicitNone é isso usem sempre implicit none nos, nos programas de vocês. Okay? Na, próxima, na próxima videoaula a gente vai, ver, vai, vai falar sobre inicialização de variáveis no, no Fortran.